Muito bem, gente. Muito bem. Estamos de volta aqui com você no canal do Professor Boina. É mais um vídeo aí e contando aí mais uma história, né? Uma história real, né? Que nós não contamos balela, não. É apenas extraímos informações aí é, de fontes é, verídicas, né? E passamos aí para o pessoal, né? Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho no mundo é, da época dos vinil, né? É, dos vinil, olha aí, ó, Você tá vendo aí, ó É, isso aí era o discão do passado, né? Maioria do pessoal hoje mais novo nem conhece isso, né? É, o discão que existiu aí até os anos 90 É, aqui no Brasil E depois deu lugar e proceder, né? Foi uma revolução tremenda, né? Depois, é, também deu lugar para a pirataria e lascou tudo, né? Acabou com a carreira de muita gente, acabou com os negócios de muita gente. Mas aí, essa é outra história, né? Essa é outra história, é outra situação, tá bom? Muito bem, vamos lá, é, um, é, deixando aí aquele like né, para nós, né? É, deixa seu joinha, é, deixa seu comentário e também se você não for inscrito, se inscreva, se inscreva e não se esqueça, né? Não se esqueça, assista nosso trabalho até no final. É, pois se não, não fica valendo, né? Se você não assistir até o final, você não vai entender o que nós estamos querendo passar para você, tá bom? é Muito bem, vamos que vamos então, né? Vamos falar um pouquinho de Nicolette o cantor Nicolete. É, que como é conhecido ainda no Brasil aí, por todo o território nacional, né? É, o território nacional que o Brasil, e eu creio que a América do Sul também, né, já conheceu esta voz espetacular. Ó, escute só o um pedacinho. Vida, se vencer, Você lembra dessa voz? De cada... Maravilhosa, né? É uma voz espetacular. É, mas nós vamos contar um pouquinho aí como começou tudo, né? Quando, quando começou a carreira, da onde Nicolete veio, né? É, e aonde está, né? Que tem muita gente aí que acha que só porque ele está bem sumido da mídia, o um homem morreu, né? É, morreu nada, né? Tá bem vivo, né, Nicolete? Aquele abraço para você, né? É Muito bem, vamos lá. Ó, só mais um pedacinho, eu não posso tocar é, mais do que cinco segundos. Vamos lá. É. Permita crescer, lindo demais, né? Muito bem. Nosso amigo Nicolete. É, nosso amigo Nicolete, até os 22 anos, é, ele foi baterista, né? De uma banda profissional que tinha na época que chamava Os Infernais. É exatamente, né? Mas que nome brabo, hein? Coisa braba! É também. Depois né, que é, saiu de, de ser baterista dos infernais, andou tocando aí em umas casas de show de, da capital de São Paulo e logo mais gravou um compacto na época de 1968, é, um compacto apenas com duas músicas, é, duas músicas secular e foi, foi atrás de participar de televisão, de shows de televisão para poder divulgar o seu trabalho, né? Isso em 68. Mas em 1970, Nicolete é, conheceu a Cristo, aceitou a Jesus, aí a coisa muda, né? É, aí a coisa, coisa muda, é, o repertório muda. Aceitando a Jesus Cristo, ele largou dessa vida, é, deixou tudo para lá, e em 73, aí começa a. É, uma carreira brilhante, né? Agora sim, com Jesus, cantando para Jesus e com essa maravilhosa voz. Escuta, só mais um pedacinho: e Haja fé dentro do coração e que durante a vida. Muito bem, né? É isso aí. Em 1973, ele grava o primeiro disco, né? Pela gra... é, gravadora Doce Harmonia do Rio de Janeiro. Tá aí, ó. você tá vendo a capa aí agora. Apesar que essa capa não é a original, me parece que andaram mexendo nela, né? Mas é a única que nós achamos aí a fotografia. É, Cristo é o tema, 1973, ele grava esse primeiro disco. E depois, né? Eu creio que de 73 para 74 ainda, né? Ele gravou um disco, na realidade, né? Foi proibido as vendas no Brasil, né? Diz que estourou, vendeu muito, mas por N motivos, que eu não vou comentar aqui, não tem necessidade, é, foi, houve uma briga judicial e proibiram as vendas no Brasil, que até hoje é proibido né, de se falar nesse disco. Né? Isso de, 70, de 73 para 74. Mas, depois dessa polêmica toda, é, simplesmente ele foi para a gravadora Califórnia, é da cidade de São Paulo, fica lá na Barão de Itaqui né? É a famosa famosa gravadora Califórnia, que produziu o milionário José Rico, Trio Parada Dura no começo e outros mais, Curió e Canarinho, né? É, quando cantava para o mundo também. E outros mais, né? Cantores evangélicos famosos que começaram lá. Lá Nicolete gravou dois dois LPs, né? É dois LPs, olha aqui a capa. Se é, você está vendo aí a capa aí, é de, dos discos gravados pela Califórnia na época, uma das melhores gravadoras da época, né? E ele era bem jovem ainda, você pode ver. E dois lançamentos foram gravados lá, mas na sequência veio uma parceria que duraria anos. É, duraria anos e seria um grande sucesso, né? É, a parceria entre Nicolete e a gravadora Louvores do Coração, do pastor Jonatas de Freitas. Lá, sim, ele embalaria a sua carreira, é, ficaria aí pela, sua, é, pela sua voz suave, uma voz gostosa né, de se ouvir, até, muitas das vezes, comparado a Roberto Carlos. Né? É claro que, igual Roberto Carlos, ninguém canta mais, é, algumas pessoas comentavam isso, que a voz dele podia se comparar ao Roberto Carlos Evangélico. Escuta só mais um pedacinho. Se vencer, que haja amor na vida. É muito linda essa voz, né? É, e duro, é interessante que não mudou nada, né? é Não mudou nada. Ele começou em 73, nós estamos em 2021 e até hoje a voz dele é espetacular, né? É, começava a parceria entre ele e a gravadora Louvores do Coração Do pastor Jonatas de Freitas Que começava a lançar um disco por ano Todos os anos era lançado um LP E o sucesso foi tanto pelo Brasil Na época era um dos cantores mais solicitados pela juventude E a própria gravadora, né? É uma época que não tinha divulgação, quase divulgação é, não tinha tantas rádios evangélicas, igual tem hoje, e praticamente televisão nem se pensava, né? nem se pensava em matéria de é, divulgar o cantor evangélico. Mas era tão, o resultado era tão é, bem aceito, que a gravadora começou a fazer até capa dupla, né uma capa que custava muito dinheiro mesmo, era muito caro na época, Nicolete, como cantor evangélico, era um dos únicos que era feito uma capa dupla pela gravadora Louvores do Coração. Né? No seu é, montante de LPs que foram gravados, quatro desses lançamentos foi de capa dupla. Ninguém tem praticamente a quantidade de disco foi vendido, mas só se sabe que não foi pouco não. É, não foi pouco não, até então, né? É, Nicolete continuou a sua carreira gravando um disco no, no ano Nos anos 80, finalzinho aí dos anos 80 para 90 A Louvores do Coração parava já de produzir os seus discos Não sei por, se por dificuldade financeira Eu sei que parou um pouquinho antes até de chegar a mudança é, do LP para CD Que isso praticamente quebrou muitas gravadoras, né? É, a Louvores do Coração, por exemplo Tinha 700 e tantas matrizes E todo mundo sabe né, que na época é, Para passar cada lançamento desse para CD Não era fácil, né, era muito dinheiro E foi aonde derrubou uma gravadora tão antiga prim, Uma das primeiras gravadoras evangélicas do país né, Acabou em nada, acabou falindo é, Com a parada da Louvores do Coração Nicolete começou a produzir seus próprios discos Continuou a sua carreira é, começou a uma produção independente, a sua caminhada, mas só que na mídia, deu uma quietada, né? é, deu uma sumida da mídia por uns tempos. Mas na, no estado de São Paulo, por exemplo, no, no, é, não só no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e outros lugares mais, é, ele começou a voltar é, a ser lembrado, né? quando a Rede Aleluia começou a tocar suas músicas. Rede Aleluia, que pertence à Igreja Universal, tocando as suas músicas, eles é, gostavam demais do trabalho dele, dessa voz maravilhosa, né? Foi onde a rede muito grande atingia o país todo, ele começou aí a voltar na mídia brasileira. Aí algumas das capas, né, que é de alguns discos que ele gravou, é, você está vendo aí agora Inclusive no começo lá você vê o compacto né? É o compacto, o único compacto de música secular que ele gravou Quando ele saiu aí da banda Os Infernais Onde tocava bateria Além, além de ser cantor, compositor Canta muito bem é, Gosta das coisas bem é, sincronizadas, né? também né foi responsável pelo lançamento de uma das duplas né que bem conhecida no Brasil é, com o nome de Os Peregrinos na época né ele ele a produção dele produziu o primeiro disco dos Peregrinos e hoje aí os Peregrinos é conhecido aí pelo país todo né é, é pouca gente que você perguntar é, vai falar que não conhece os peregrinos, né? Muitos disso gravado e, e para tudo quanto é gravador aí do país. É, e nós ainda temos contato com ele, né? Nós temos aí o Zap do Nicolete, nos dias de hoje, ele continua cantando, continua viajando aí pelo, pelo Brasil, né? Simplesmente com essa pandemia deu uma paradinha, mas continua com músicas novas, é, tá... A, fazendo músicas novas, gravando lá no YouTube, o canal do Nicolette no YouTube para você que é, tem curiosidade de localizá-lo novamente é muito fácil. É, Cantor Nicolette oficial, né? É Cantor Nicolette oficial é o canal do Nicolette lá no YouTube que você pode localizar e praticamente aí ficar a par dos trabalhos novos do momento, né? É que de 1973 até agora, ele gravou praticamente entre, entre CD e DVD, é um pouquinho mais de 30 discos, né? Não é uma quantidade muito grande, mas são obras que ficarão na história. Já tem mais de 200 músicas gravadas é, por ele em seus discos. Muito lindo o trabalho, vale a pena, eu não vou colocar música inteira aqui, é, com um problema de direitos autorais né? O Youtube não aceita Mas você pode digitar esse nome é, Lá e, e procurar as músicas dele Que tem um monte de vídeo lá no Youtube nós, No caso nós somos monetizados Se nós tocarmos as músicas dele Por inteiro é, O sistema de é, monetização Nos bloqueia né? é, Nós tocamos aqui uns pedacicos Que no, não cabem Aos direitos autorais Ó, Escuta só essa aqui é uma das mais lindas que eu acho, ó. É uma voz espetacular, né, gente? Muito bem, gente. É, um abraço para você, né, que teve comigo até agora. Obrigado aí pela é, preferência, né? Você está sempre conosco, né? É, você está sempre conosco, nos dando aí esse privilégio para o nosso canal. E sempre quando nós podemos, nós trazemos aí informações é, do mundo gospel, né, é, que muitas pessoas é, que foram sucesso no passado, são grande, grandes homens, né, grandes compositores, infelizmente o Brasil não dá valor, né, mas aqui nós é, damos aí simplesmente um reconhecimento para essas pessoas, né, é, o mundo evangélico, fica eternamente agradecido aí aos trabalho maravilhoso que o cantor Nicolette prestou aí é, para o Brasil né e o mundo é um trabalho de evangelização esses anos todos e que merece aí o nosso respeito a nossa gratidão né que Deus possa abençoar e dar muita saúde para Nicolette para continuar e cantando e louvando ao Senhor aí por muitos e muitos anos muito bem nós terminamos por aqui Aquele abraço. Voltamos aí com outro vídeo logo logo. Somente com a intenção